Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou fazendo esse vídeo para poder mostrar como você pode criar uma conta no LUM e fazer a sua conta ser verificada como uma conta para educação, para professores e alunos terem acesso a todas as ferramentas do LUM que são é, disponíveis inicialmente só para a versão paga, mas você vai ter acesso a todas essas ferramentas gratuitamente. Para isso é bastante simples, você pode ir direto no site loom.com.br ou pesquisar Loom for Education no Google, que você também vai encontrar e vai cair nesse mesmo site. E a primeira coisa que você vai ter que fazer é clicar em Get Loom for Free, para poder criar uma conta no Loom, utilizando o seu e-mail vinculado à instituição educacional, seja como aluno ou como professor, e depois a gente vai passar por essa etapa de fazer a verificação da conta educacional. Então vamos primeiro aqui criar o, a conta no Loom, utilizando o e-mail. Tem várias opções de criação de conta no Loom. Utilizando o Google, Slack, Apple, mas a gente não quer nenhuma dessas. A gente quer criar uma conta com um e-mail de vínculo institucional. Então, eu vou colocar aqui o e-mail da professora Débora da Paixão Vasconcelos, que é... Debora, paixão. Paixão, arroba. Arroba cefetmg .br. Aos demais professores do Cefet MG... É a mesma coisa, basta você colocar o seu e-mail vinculado. Eu sou professor na Faculdade de Pitágoras, fiz também esse mesmo processo utilizando o meu e-mail da Croton, né, que é a mantenedora da Pitágoras. E aqui eu vou criar uma conta gratuita inicialmente, Create Free Account. Algumas informações precisam ser prestadas, como por exemplo, qual é o seu nome e qual é a senha que você vai querer criar. Então vou colocar aqui o nome da professora Débora sobrenome no lugar de last name e uma senha. Vou criar aqui uma senha é, simples e fácil, mas você pode criar uma senha que seja bastante segura, para que você não tenha problema de ter acesso indesejado ao seu conjunto de vídeos, já que o Loom é uma ferramenta muito boa para criar muitos vídeos, principalmente para você criar vídeos educacionais. Então, se você não quiser que esses vídeos fiquem... É, correndo o risco de serem apagados, ou movidos, ou deletados, toma bastante cuidado aqui com essa senha, tá? Cria uma senha boa e uma senha forte. Eu vou clicar aqui em I agree to Lum's terms and conditions, que é para eu a, é, entrar em acordo com os termos e condições de utilização do Lum. Eu vou clicar em continue para poder continuar para a próxima etapa. Na próxima etapa é necessário verificar o e-mail. Então foi enviado um e-mail para esse endereço, deborapaixão.com.br ou para o seu e-mail na hora que você for fazer o seu cadastro. E ao abrir o e-mail vinculado, você vai fazer a verificação da conta. Se você não conseguir encontrar esse e-mail, clique aqui em Don't See It Resend. Vai só enviar novamente, mas sempre para esse mesmo endereço de e-mail. Então, a gente precisa esperar chegar o e-mail de verificação. Esse e-mail de verificação, vocês podem ver aqui pela minha roupa e pela luz, que demorou um pouco. Na realidade, demorou cerca de três horas para poder chegar na conta aqui do Cefet. Agora, para a gente poder fazer a verificação, é preciso abrir o e-mail associado a esse nome de usuário que recebeu a mensagem. Lá vai ter um link específico. Vamos dar uma olhada. O e-mail que chega é este aqui. You're almost there, você está quase lá. Obrigado por utilizar o Loom. Clique no botão abaixo para verificar o seu e-mail. Então, a gente vai clicar agora aqui nesse botão para poder fazer a verificação do e-mail. A primeira coisa que vai aparecer quando você clicar naquele botão é para que, que você vai utilizar o Loom. Você vai utilizar o Loom no trabalho, como um professor, como um aluno ou para uso pessoal. No nosso caso, vamos deixar como para professor. Clicando em Continue, a gente tem a opção de fazer a instalação do aplicativo no computador. Recomendo fortemente, porque tem alguns recursos como desenho na tela, por exemplo, que só funcionam utilizando o aplicativo instalado no computador. Ou uma extensão para o Chrome, que vai funcionar para fazer gravações só dentro do Chrome ou então da tela inteira. É bastante interessante quando você já está, por exemplo, com outro aplicativo que está utilizando a câmera e o microfone dentro do Chrome. Digamos que você está utilizando um Google Meet para poder fazer uma reunião e você quer gravar o conteúdo daquela reunião, utilizando a extensão do Chrome você já consegue, por exemplo. Então você vai ter que instalar uma dessas duas opções para poder conseguir utilizar o Loom na sua máquina. Aqui, por exemplo, clicando em Install App, a gente vai baixar o Loom para poder ser instalado na máquina. Ele não é muito grande o arquivo de instalação, são 88 MB, você consegue instalar na sua máquina sem muitos problemas. Eu vou simular aqui o processo de instalação, até porque o Loom já está instalado nesse computador, inclusive é ele que está gravando esse vídeo que você está assistindo. Eu cliquei lá para instalar o Loom e perguntou, o Loom já está em execução, e clique em OK para fechar. Então a gente não vai conseguir fazer o processo de instalação aqui. Mas o processo é super simples, é só ir clicando em próximo, próximo, próximo e finalizar a sua instalação. Uma vez que você já tem instalado, você pode clicar aqui nesse Continue to Workplace, Workspace, perdão, que vai fazer a verificação da sua conta. Olha que interessante, eu fiz aqui e eu já recebi uma mensagem. A sua conta de professor ou estudante já recebeu 100% de desconto, com relação ao Loom Pro. Então já foi verificada a conta como sendo uma conta de professor ou de estudante. Nesse caso, não foi necessário passar por, pela etapa de verificação da conta, mas eu vou mostrar como que essa etapa funciona, caso você não receba essa mensagem de imediato. Para isso nós vamos abrir aqui loom.com/education vai levar a gente para aquela página inicial lá de loom for education e vai buscar esse botão Verify Education Account. Vou clicar aqui sobre ela e vai levar para essa tela que é um formulário com algumas respostas que precisam ser dadas. Vou clicar aqui em Start para iniciar e informa que para você se qualificar com uma conta pró, para a educação você precisa ser ou um estudante é, ou um professor afiliado a uma instituição de ensino, ter pelo menos 13 anos de idade e fazer o um login utilizando o e-mail associado a essa instituição. Então, a primeira pergunta é, você está utilizando uma conta do LUM registrada com o um e-mail da sua escola? Então, sim, a gente já utilizou aqui o e-mail do CefetMG para fazer o login. É, verifique o seguinte... É informado que apenas quem fizer o login utilizando a conta própria da instituição vai conseguir fazer a utilização da versão PRO para estudantes ou para professores. Contas feitas no Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. não podem ser é, elevadas a contas PRO gratuitamente para a educação. A próxima pergunta é, qual é a conta que você vai querer fazer esse upgrade? Qual é a conta educacional que você vai querer receber essa, essa melhora para a versão Pro. Eu vou colocar aqui o e-mail da professora Débora e clicar em OK. A próxima pergunta é: qual é o nome da escola? Aqui no caso, eu vou colocar Cefet MG. Qual é o link do website da escola? Isso é interessante porque normalmente tem um banco de dados de quais são os endereços virtuais né, de várias escolas e universidades no mundo. Provavelmente isso vai ser utilizado para checagem, caso ele não tenha verificado isso já inicialmente pelo endereço do e-mail. Então, vamos colocar aqui cefetmg.br https dois pontos barra, barra, cefetmg.br Você vai receber essa mensagem falando que a sua conta que vai receber o upgrade vai receber um e-mail de confirmação informando sobre esse upgrade. Isso pode demorar até 7 dias. E quando isso der certo, se funcionar, você vai verificar uma tela como essa nas suas configurações de conta. Vai falar lá qual que é o plano que você está. Então, no caso, o plano... É o plano PRO e o valor do plano é de 10 dólares mensais. Só que com o cupom educacional, Education Discount, 100% OFF, o valor ficou em 0 dólares. Então, em vez de pagar 10 dólares por mês, você vai pagar 0 dólares e vai ter todos os recursos do Loom PRO. Aqui você deve clicar em Submit para poder finalizar o envio. Eu não vou finalizar até porque a conta já foi verificada, só para poder mostrar para vocês o caminho. Quando você volta para o seu workspace, você vai conseguir visualizar aqui na configuração da sua conta, clicando aqui em More, uh, sobre o rosto aqui que seria uh, a identificação da pessoa, né? clicar aqui em Account Settings, configurações da conta, vai ter o nome, o e-mail, e a gente pode verificar aqui o plano, My Plan. Observe que está aqui, o plano é o plano Pro. Com o Loom Pro Free for Education Método de pagamento? Nenhum Então não é necessário colocar nenhuma informação de pagamento Cartão de crédito, etc Você já vai obter todos os recursos Pro que o Loom fornece Aqui tem a data e o horário no qual essa verificação foi feita E você consegue fazer essa checagem Então caso você não receba essa notificação de maneira automática Dá uma olhada no seu e-mail em até 7 dias Para ver se ele vai ser verificado como um e-mail de professor ou de estudante. Então, agora você tem uma conta PRO do LUM e vai conseguir fazer gravações de extensão muito longa para fazer a gravação de tela, utilizando a câmera dentro da tela, como eu estou utilizando nesse momento, essa bola aqui dentro da minha tela enquanto eu gravo. E outros recursos, como recurso de desenho, recurso de pausas, uma infinidade de recursos que podem ser utilizados. Depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando os detalhes desses vários recursos. E a principal vantagem de todas é que o Loom funciona por meio de streaming. Então, enquanto você está gravando, que nem aqui você tá, consegue ver no canto esquerdo que tem um botãozinho de stop para eu poder parar essa gravação você na realidade está gravando e enviando ao mesmo tempo esse vídeo lá para os servidores do LUM. Então, quando você termina a gravação, você não precisa se preocupar em fazer o envio, como seria, por exemplo, um upload no YouTube. Automaticamente, ao finalizar a gravação, você já vai receber o link para poder encaminhar para outras pessoas sobre aquela gravação. Às vezes tem um delay aí de alguns minutinhos para finalizar a formalização da gravação, mas eu vou mostrar aqui o que, que acontece quando eu clico nesse botãozinho para poder parar a gravação. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, podem dar uma olhada aí na playlist de indicações de materiais educacionais. Dá uma olhada aí que eu vou continuar aqui gravando o que, que acontece quando você termina a gravação. Após clicar aqui no botão do lado para poder finalizar a gravação do LUM, você vai cair diretamente, ser redirecionado para uma tela, uma nova página com um link que está dentro dos servidores do LUM, lum.com-barra-share e um código que é onde o seu vídeo está hospedado. Então, esse aqui é o vídeo que eu acabei de gravar aqui para mostrar para vocês o caminho de verificação da sua conta no Loom. Você vai conseguir alterar o título desse vídeo. Então, aqui a gente basta clicar sobre ele e fazer a alteração do título dele, por exemplo. Você vai poder fazer um, a gravação de uma resposta, caso você esteja compartilhando com outra pessoa que também utilize Loom. Vocês podem utilizar esses recursos de um gravar um vídeo, o outro responder já com outro vídeo. é uma série de é, recursos bastante interessantes. E o mais importante de tudo é que basta você compartilhar este link... Que qualquer pessoa vai ter acesso a assistir esse vídeo Então, por exemplo todos os seus alunos que você encaminhar esse link vão conseguir assistir o seu vídeo isso sem é, ocupar espaço no seu computador sem demandar é, da sua do, da sua máquina sem exigir que você utilize softwares de gravação sem exigir que você utilize softwares de edição de vídeo com uma interface bastante simplificada então essa que eu acho que é a principal funcionalidade do loom e uma funcionalidade que é especial é eles fornecerem todos esses recursos que são pagos gratuitamente para professores e estudantes. Então, isso a gente tem que aproveitar bastante para poder, nesse momento de é, ensino remoto, conseguir fazer a, isso da melhor maneira possível, né? com os melhores recursos possíveis. Então, o LUM é um desses ótimos recursos. Então, um abraço para vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Quem estiver interessado em ver mais vídeos como esse, assine o canal e compartilhe com seus colegas, seus amigos, e mesmo com seus alunos, essas formas de utilização de recursos que podem ajudar demais no processo de educação. Então, um abraço, até mais!